Agora eu vou tirar esse guia aqui ó. Esse guia é removível Torninho da caixinha eu Vou estar tá tirando o cilindro, beleza? Não esquece rapaziada Tem um guia aqui do lado esquerdo E o outro ficou aqui na carcaça ó. Beleza? Removido o cilindro aí, vai pegar um pano da sua preferência aí Põe em volta do pistão dessa forma aqui, ó Aí você vem aqui e pode tirar a trava Vou ter que tirar com as duas mãos porque com uma só não vai dar Vem com de bico aqui e tira, beleza? Aqui é a trava, rapaziada É só vocês pegarem aqui, ó Deixa eu tentar ensinar pra vocês Vocês vão pegar aqui, ó tem um, tem um espacinho pra você enfiar Você vai enfiar aqui e vai fazer assim pra fora Ela já vai pular, beleza? Do, do outro lado nem precisa Você tirou esse lado aqui Você empurra de lá pra cá ó, esse, esse pino aqui No caso não tá querendo sair não Vou ter que empurrar mesmo de lá pra cá Aí você empurra de lá pra cá que ele sai, beleza? Não precisa nem tirar o outro, outro atrapa Tá aí ó rapaziada Estão removidos, beleza? Carbonizado pra caralho Vamos lá então Vou colocar aqui na bancada aqui Olha a diferença de pistão Olha a diferença de pistão, rapaziada Vamos pôr na mesma linha aqui, ó Pouca coisa maior, 4 milímetros, né família? 4mm não muda muito, mas dá aquele torque na moto, você está ligado. Então vamos tá montando aqui o anel. Primeiro anel é o brilhante, o segundo anel é o preto fosco. Ó. Certo? E o último é o, o filtro. É aquele chanfrado, que é esse aqui, ó. Beleza? Então vamos estar instalando aí. Sempre com o nome pra cima. Deixa eu ver se esse aqui tem. Tem também, ó nome para cima. Beleza? Vamos lá. Uma técnica de estalagem aqui, vai. Aí ó, família, montadinho. Beleza? Agora vamos pôr o próximo aqui, que é o fosco. Lembrando, desenho pra cima, beleza? Agora o último. Fechou? Fechou lacrou. Aí, família, eu faço assim, ó. Tá vendo aqui? Aqui tá os dois furinhos, beleza? Você vai pegar, tá vendo esse furo aqui, ó? Do de cima? De cima você joga pro lado ao contrário. Mais ou menos até aqui, ó. Separa ele em Y. O primeiro corte aqui. O segundo anel corte aqui. O terceiro anel corte aqui. Isso aqui é pra você ver a diferença de um pro outro. Quase não tem. Só de qualidade. Tá vendo? só a limpeza só moro então vamos lá família vamos montar aqui e aí família anel colocado passa um pouquinho de óleo novo no no, no passa um pouquinho de óleo novo no pino do pistão para ele poder entrar liso ó. entendeu então tipo assim o, o trava ponho de um lado só então como eu vou montar assim ó desse jeito aqui eu pus a trava desse lado, que eu vou empurrar do lado de lá da moto, entendeu? Então vamos lá montar Aí ó, coloquei no lugar E só empurrei o pino pra dentro Agora eu vou colocar a trava desse lado aqui Lembre-se rapaziada, que quando for por a trava, põe o um paninho Porque se cair lá pra dentro já era o motor, hein? Aí ó Agora eu só vou alinhar de novo Os cortes do, dos anéis Porque eu coloquei óleo e rodei os cortes do cilindro velho rapaziada não esquece de tirar o guia tá ele fica aqui ó já coloquei aqui tem um que vem é um desse lado um desse lado né é um aqui e o outro tá lá na carcaça lá aí ele aqui cadê o guia filha da puta fodeu fudeu! Ah, <risos> Se liga viado, olha o outro lado aí tudo aberto. Ó, se eu não tenho essa varinha mágica aqui, já era, tem que partir o motor no meio para arrancar essa peça. Aí família, depois que põe o cilindro aqui, você põe o pistão lá, deu mó trabalho para pôr esse pistão rapaziada. Não tava entrando o um anel, mas beleza. Colocamos aí o anel, colocamos o pistão, aí o pistão tá no lugar já travado, você vê... Caraca, passa a corrente Pra cima, né, que vai estar tá aqui embaixo Você passa pra cima, esquece por aí não tem rapaziada Aí já era Só passar o... Aí é só pôr o guia, rapaziada E agora é só pôr o cabeçote, beleza? Dá uma limpada agora no cabeçote Agora é só colocar junto ali Instalar o cabeçote e apertar Fechou? E ó, rapaziada, colocou o cabeçote Passou a corrente, os guias aí, um para cada lado Aí é só parafusar esse parafuso aqui, os dois 10, né? Mesmo procedimento de quando nós tiramos, beleza? Aí, rapaziada. Tá no ponto, ó. Demorou? Tá no ponto, apertou os quatro parafusos aqui em cima, que é os 12. Os quatro parafusos 12, os dois 10, dali de dentro, e os dois 8 daqui, ó. Pra deixar no ponto é só daquele jeito que eu falei pra vocês. Roda aqui embaixo, quando aqui em cima tiver no T Você vai lá e bota a coroa Na corrente aqui, ó A marcação dela Tem dois tracinhos, ela tem que ficar reta assim, ó Os dois tracinhos retos, rente ao, A capa do motor, beleza? Aí família, eu já fechei as tampas aqui Aqui é só por a tampa de válvula Tá reguladinho já, ó Um pouquinho a folga Beleza? Tô tampando, terminando de apertar as tampas aí Já vou montar, já já eu ligo pra vocês Na montagem já fizemos tudo que tinha que fazer. O óleo está colocado. Sonda ligada. Tudo certinho. Deixa eu só confirmar a sonda aqui. Sonda ligada. Tudo certinho, família. Vamos dar a primeira partida da moto. Para quem falar aí da fumaça, se sair fumaça, é porque eu passei óleo no pistão, mano. Gente. Olha Vou ver vai sair? daí. Vou ver a reação do pai aí, ó. Pegou a motinha dele ó. Tem que acelerar, ó.